Eu não sei se você tá agoniado Porque você tá em casa Eu também tô, eu sei como é que é isso Eu preciso sair eu Tô aqui na minha casa, inclusive, gravando pra você E a gente tava pensando aqui, né, cara Agoniado, falando, bicho, o que, que a gente vai fazer Nesse tempo aí? E pensei teve ideia Vamos fazer o Escola da Vida Tudo muda Quando você muda Se liga só, se você não tá sabendo Agora você já sabe 4 a 8 de maio Escola da Vida pelo YouTube. Cara, que ideia sensacional. Você não sabe o que é a Escola da Vida? Você tá perdendo. Se liga só, a gente tá em todas as escolas do Brasil. É isso mesmo. E as escolas agora estão paradas, a gente resolveu fazer uma live pra você de 4 a 8 de maio. Vão ser palestras, mas não é só qualquer palestra aí que você ouve na escola, aquelas palestras chata não. Eu prometo pra você que você não vai se arrepender. Os melhores palestrantes do Brasil pra falar sobre assuntos super relevantes. Ah, e eu tô aqui pra te fazer um outro convite. É porque durante essa semana aí, a gente vai ter uma competição tá competitiva. Quero ver, a gente vai ter, ó, se liga, a gente vai ter uma competição de Redação! Achou paia? Não, pera, não para o vídeo não, deixa eu só te explicar direitinho aqui. É porque não é qualquer redação que você está acostumado a fazer. A gente não vai estar tá ligando para os erros de português lá, parágrafos, sabe? Não tem nada disso não. Sabe qual é o tema da redação? Carta pra Deus! Posso que você nunca fez uma redação dessa. A ideia é o que, que você gostaria de falar pra Deus que você nunca falou. Olha, deixa eu te contar um segredo aqui. Eu sou psicólogo e eu percebo que o que mais adoece a galera é porque não fala dos problemas, não fala da vida. E essa é a ideia. A ideia é você escrever uma carta abrindo o teu coração falando o que tu quiser, velho. E a melhor carta vai ter uma... É claro, toda competição tem premiação, pô. E sabe qual é a premiação? Não? Cara, então segura aí na cadeira porque tu vai curtir. Olha, a gente tava pensando aqui, pô, velho, a galera tá mó tempão, né, de quarentena e tal. Que tal tá Disney? <risos> Tô te falando, pô. O que, que você acha? Já foi pra Disney? Nunca foi pra Disney? Cara, agora é a tua oportunidade. Pede pra alguém da tua família porque a gente também não vai levar, não. <risos> Epa, é... Não. Calma, deixa eu... Desculpa, tá, gente? Mas eu, eu, eu prometo, eu prometo que a premiação vai ser muito boa. Confia, confia. Vai ser muito boa. Então, se você quer fazer a sua carta pra Deus, abrir teu coração, falar sobre tudo, vai no link na nossa bio, você vai fazer a sua inscrição e lá vai estar o lugar pra onde você deve enviar a sua carta. E a gente vai estar premiando a melhor redação de todas, a que mais tocar o nosso coração. Beleza? Pegou, Ricardo? 4 a 8 de maio, a gente te espera às 16 horas no YouTube. Você não vai se arrepender, você vai ter a melhor experiência de sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo muda quando você muda.